Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago, TGS na Trilha, em mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje é o TGS na Trilha Responde. São as respostas das perguntas que me fizeram no vídeo anterior, o vídeo do Dia das Mães 2018, e que eu vou estar tá respondendo pra vocês aqui. Se você não me segue, vai estar tá passando aqui embaixo as minhas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, arroba TGS na Trilha, onde eu fiz uma pesquisa é, para saber qual nome seria mais chamativo, o que vocês queriam. Tinha na pesquisa TGS na trilha responde e TGS responde na trilha, que na realidade foi escolhido, hum, não lembro quanto por <risos> por que ia ser feita as perguntas e respostas. Só lembrando, você que está assistindo esse vídeo, já se inscreve se não for inscrito. Se for inscrito, tá junto com nós, beleza? Vamos continuar assistindo esse vídeo aqui. <risos> Eu vou olhar no celular que as perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta que tava lá no vídeo é do Pedro 14. Uh, e aí cachorro, vídeo top maninho A XT225 dá muito problema ou não? Então Pedro, é o seguinte A XT225 não é uma moto ruim É uma moto boa Não é à toa que no mercado nacional A gente tem na Honda e na Yamaha A disputa entre a TTR230 e a CRF230 A XT225 nada mais nada menos É a mesma mecânica da TTR230 Entendeu? Então se, ó, pra você ter uma, se uma moto de competição Tá usando a mesma mecânica É uma moto boa só que hoje em dia, muita gente tem essas motos e não dá manutenção direito, não coloca a peça que precisa. Então é uma moto que basicamente vai dando problema com o tempo e as pessoas sempre renegam ela. A minha, quando eu peguei, parcialmente, 80% não prestava. Eu tive que fazer ela inteira. E basicamente é uma moto que tem força, entendeu? É uma moto que anda super bem. Então se você tiver a opção de ter uma dessa aí, pode pegar sossegado, que é uma moto que eu indico para todos os meus amigos. E só ser feliz, beleza? A próxima pergunta é de uma pessoa muito especial, a Marcela Garbelotto, que fez uma pergunta bem básica, assim, pra mim. Queria saber quando a moto da sua esposa vai ficar pronta. Ah, <risos> é, né, esposa? Você tá dando risada aí, né? Bom, a moto da minha esposa vai ficar pronta daqui uns dias, porque tá difícil a situação, e assim que der, nós né, vamos uma motinha pra ela. Eu tô pensando em pegar aquelas bicicletas de motor, é, funciona, não funciona? Vamos pôr em aquelas de motor pra ela andar, mas se Deus quiser não, agora eu tô falando na é realidade, eu é certo mesmo. A minha vontade é o quanto antes deixar a moto pronta pra ela andar, porque ela gosta de andar, vocês já viram nos vídeos anteriores e ela acelerando a XP e tudo, andou até na tornada em uns um vídeos antigos, mas ela tem vontade de andar, mas sempre ela fala, ah, você nunca arruma moto, não... nem a minha tá dando certo de arrumar, mas assim que der a gente vai conseguir arrumar, beleza? A próxima pergunta é do Abner 46, ele perguntou TGS, dá pra fazer trilha de bis? hum, pergunta difícil, mas na realidade toda moto que ande você consegue fazer trilha, só vai ter a diferença que a moto com uma bis, ela tem uma desvantagem que ela é cheia de carenagem, como ela é cheia de carenagem, cara, o primeiro capote que você levar você perdeu a moto, cara. então basicamente o certo é você ter uma motinha menos carenagem, a não ser que você tire todas as carenagens dela Vai dar pra você fazer trilho sossegado. A vantagem da biza é que ela é leve. Dependendo da, do buraco que você entrar, aí você pega um, mais dois, que levanta, levanta nas costas e sai andando. Vai ficar sossegado, cara. Beleza? A próxima pergunta é do Jefferson. Jefferson pergunta assim. TGS, o que houve com sua moto pra ela tá fumando assim? Tá batendo o motor? Sua XT tem quantas marchas? Jefferson, é o seguinte, cara. A, a minha moto tá fumando desse jeito porque quando eu montei o motor, como eu respondi agora há pouco pro, pro nosso companheiro... É, eu montei ela tava estava 80% estragada Eu fui comprando peça daqui e tal, tal, tal... Não era para ter montado ela já. Eu estava usando a Tornado, como vocês viram. Se você não assistiu, quem está assistindo esse vídeo, é, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores lá. O, o vídeo do guidão da Tornado, que eu sofri um capote com ela. É, eu acabei tendo um, um, um acidente de por ter quebrado o guidão com a Tornado e acabei ficando sem moto. E como a XT estava parcialmente com as peças na mão, eu montei ela para me usar. Só que nessa correria, sabe, com que é aquela história de em casa de ferreiros PT de pau, eu acabei não trocando o retentor de válvula da XT. Então, se eu não troquei o retentor, na hora ficou filé, mas com o tempo, desgaste, o esforço, ela acabou ficando como? Fumando, cara da mãe. O motor, ela não tá batendo o motor. O motor da XT, ela tem o comando de válvula que é com um rolamento apenas. Na verdade. A Yamaha melhorou depois na Lander 250, que elas fizeram um comando com, com, com rolamento duplo. Já na XT, um comando é com um rolamento e o outro lado rolamento é direto no, no, no cabeçote. Fazendo com que ela gere um pouquinho de atrito, um pouquinho de barulho. Ela faz aquele barulhinho, mas vou falar pra você, a moto é forte, cara. Eu tenho a Tornada 250, vou falar pra você, o bicho é, é robustona. Mas a XT não perde não, cara, o troço puxa filé. E as marchas, ela basicamente, que nem eu falei... A concorrência aí do mercado aí Honda e Yamaha, a CRF é 6 marcha, A XT e a TTR, 6 marcha Vou falar pra você, cara, acelera bonito Só que como eu utilizo por Coroa Grande Acho que eu tô usando a Coroa 51 Peão, não lembro se é 13 Mas é... o que acontece? Vou falar pra você, você bota a sexta, você é pé de marcha, cara Pé de marcha, mesmo tendo 6 marchas Mas é excelente moto Pode, se você quiser ter uma, pode ficar sossegado A próxima pergunta é do Otávio Petrovski Ele pergunta TGS, quando você começou a andar de moto e quantos anos você tem? Otávio, é o seguinte, cara, você não justificou quanto assim, quantidade de tempo quando eu comecei a andar de moto, tanto de moto, qualquer tipo de moto, ou moto de trilha? Bom, qualquer tipo de moto eu comecei a andar a partir dos 16 anos. Comecei a trabalhar com moto. E com moto de trilha, moto basicamente moto de trilha, porque eu não consigo fazer off-road, eu, eu tentei já andar em pista, mas eu sou muito ruim, muito roia, roia, roia mesmo! Então basicamente eu comecei a andar na trilha a partir de 2015 pra cá Que eu comecei por intermédio de uns colegas Eu mesmo trabalhando com moto Eu pensava assim, ah tipo, eu não consigo fazer trilha, eu não consigo andar Aí uns colegas meus começaram a vir, que foi até o Wison e foi o John Que é meu compadre, sempre tem vídeo tem vídeo dele junto com a gente Eu comecei a ver eles andando de moto e falei assim, ah cara, eu vou tentar, eu comprar uma motinha velha Comecei a fazer trilha E daí pra cá, paixão Excepcional, basicamente. E estamos aí até hoje na luta. Eu vou fazer dia, dia 1 de julho agora. Eu faço 29 anos. Eu tenho 28 e alguns meses vou virar para 29. A próxima pergunta é do Bruno Mosca. Ah, Bruno, cachorro. Esse cara é foda, cara. Esse cara é parceiro. É na cachorro. Bruno pergunta: TGS, quem não tem habilitação pode fazer trilha? Ah, cachorro. Que pergunta difícil. Meu Deus do céu, como eu vou fazer essa resposta? Seguinte, cara, nós que curte moto, independente se tiver carteira ou não, a única coisa é que tem que ter responsabilidade, né? Não vai pegar uma moto de sair dando grau aí no meio da frente, que nem a nossa cidade aqui é pequena, vai sair dando grau na frente do batalhão, né? Como vai fazer? Eu, eu, certeza que os homens vão cair em cima, porque né, é uma afronta, né? Então, basicamente, pode andar. Eu, particularmente, eu penso assim: pode andar desde que sejam lugares. É, uma, um um sítio é, uma coisa privada Agora na rua não pode, não pode Então ao meu ver isso fica dessa maneira Não pode se for andar na rua Com a moto de treta Beleza cachorro? Abraço A próxima pergunta é do Everton Rodrigues Ele pergunta o seguinte Diz aí sobre motos de leilão Sucata Esse final de semana eu fui parado pela guarda civil e eles queriam levar minha moto Mas com muita conversa me deixaram seguir ah, Seguinte Everton É... Eu, eu não entendo muito a respeito desse assunto, mas eu vou, o que eu sei, eu vou passar pra vocês. Eu posso, pode, Se eu tiver errado, alguém me corrija, né? Mas funciona o seguinte, a moto de leilão, a moto que sai de leilão, pinado o quadro, com os três últimos números, nota fiscal, essa moto ela é designada a retirada de peça. No caso, vamos supor, você precisa comprar uma peça pra moto, a nova custa mil, a, a, você vai lá e compra a, a original usada na moto por 500, vamos supor. Mas é designado a isso, mas tem as pessoas que compram para usar em sítio, né, pode rodar em sítio. Como você estava rodando, o em sítio é fechado, particular, entendeu? Como você está rodando no asfalto, na estrada de terra, se alguém te pegar, entendeu, uma autoridade, uma polícia, o que seja, eles vão poder estar tá apreendendo esse veículo, porque esse veículo é designado a desmanches, entendeu? Você pode rodar o Brasil inteiro com essa moto em cima de uma caminhonete. Entendeu? Então, particularmente vamos supor, ah, que nem no caso, você estava passando do Porque assim, ah, todo lugar que eu vou, eu vou ter que carregar? Sim, pela lei, você tem que só andar carregado. Ah, mas eu quero ir a do lado. Ah, se você quer ir, você vai ter que correr o risco, entendeu? Mas, assim, todas as motos que são de leilão, porque hoje em dia a gente conhece, que nem no meu ramo, a, a moto patrícia tem, desde a moto na nota... Tem as motos NP que a gente fala né, que é na realidade é de documento muito, tem às vezes a moto vale dois mil reais, três mil reais Tem quatro mil de multa ou documento, a pessoa não vai pagar, aí transforma essa moto de trilha Aí o que acontece, essa moto sua, se ela for de, de, de leilão, sucata é, Basicamente vai ter que ter a nota fiscal dela, você vai poder carregá-la o Brasil inteiro, beleza? É, e se por eventualidade você vir a ser pego com essa moto, você perdeu ela né já uma moto, vamos supor assim, de MP de que a gente fala, que é de documento atrasado, o é, que acontece? Essa moto está no nome de alguém. Pode, às vezes pode estar até no teu nome, você não quis mais pagar tal. Resultado, você vai ser é, autuado, né, vai perder a moto, vai ter que responder por aquela moto e se você não responder vai estar com uma receptação, né, no caso ali de estar com a moto de alguém. Ainda mais, tem que ficar esperto com essas motos, pode ter, às vezes a pessoa te passa na má fé, ó, oh, passa, não, é de documento e tal, lá na frente o dono, que é o que está no nome, porque hoje em dia vira dívida ativa. Por mais que a pessoa tá com o documento atrasado ali, não quer pagar mais, mas vira dívida, dívida ativa no nome da pessoa. E vai que esse dono às vezes quer essa moto de volta, vai lá da busca e apreensão da moto ou dá como roubo, e a moto tá com você, vai dar como receptação. Então, na realidade, vai dar problema, entendeu? Então, por isso que sempre você tem que tentar, se você for comprar uma moto de alguém nessa situação, tenta fazer um contratinho de compra e venda para comprovar que você não ajude é de má fé que você comprou ela pro teu uso, para diversão, beleza? Então, respondendo a tua pergunta... É, na realidade eles estão certos, né? Você pode rodar com ela em, em, em um sítio, dentro da tua casa, alguma coisa do tipo, entendeu? Uma pista própria para motocross ou, ou alguma coisa do tipo, né? Mas na realidade eles estão certos, você levou muita sorte. É que negócio, a gente conversando, às vezes eles viram que você falou que você estava todo equipado, tudo você estava fazendo esporte, né? Mas fazer o que? Esse é o nosso Brasil, né? A gente tinha que ter um pouquinho mais de.. de não é facilidade. Porque trabalhar, todo mundo trabalha, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho mais, assim, de... É... Um pouquinho mais de oportunidade, de apoio, de tudo, tá? De empresas, de apoio de, do governo, tudo pra esse tipo de esporte. Você vê ali nossos vizinhos aqui, vizinho bem vizinho, né, pra cima, né? Os Estados Unidos ali, uma moto lá custa 12, 13 mil reais zero. Aqui pra nós é 50, 60, então basicamente não tem como a gente andar com o troço certinho. Daí a gente, graças a Deus, ainda tem essas motinhas de usar. Mas se rodar na rua, de asfalto, terra, o que seja, sendo via pública, cara, vai dar errado. Então, valeu, obrigado pela pergunta, espero que eu tenha conseguido responder é, o, o que você queria saber. Se caso eu não respondi, também responde aqui embaixo, eu vou estar tá fazendo o próximo vídeo aí, beleza? Muito obrigado. E agora vou para salves. O salve de hoje vai para Anderson Cavalganta. <risos> Anderson Cavalconta, salve aí, brother. O próximo salve vai pro Dudu Valkanover. Valkanover, é assim que fala o seu nome? Um abraço aí, meu brother. Um abraço aí também, um salve pro nosso amigo Bruno Mosca. É, Bruno Mosca, ó. O link dele vai estar tá aqui na descrição. Tá dando uma força enorme pra nós lá. Abraço aí pro Bruno Mosca. É, pro nosso amigo também, Sérgio Lopes. Salve aí, meu amigo, beleza? Outro salvo também vai pro nosso amigo Adrian Ringon Adrian Ringon e vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estaremos melhorando cada vez mais aí, trazendo mais conteúdo pro canal. É, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no nosso canal para dar uma força pra gente aí. Faça parte da família TGS na trilha. É, já deixe seu like para fortalecer. Cara, o que vocês puderem fortalecer aí no like, deixe seu like para chegar cada vez mais pessoas. Se você não está assinado o sininho, assina o sininho aí, clique no sininho para chegar a notificação de novos vídeos. E compartilhe com teus amigos, é, e mais uma vez, segue a gente lá na rede social, vai estar tá aparecendo novamente aqui embaixo, é arroba TGS na trilha no Facebook e arroba TGS na trilha no Instagram. De vez em quando tem uns stories meio loucos lá, mas segue lá. E só para lembrar, se você não segue ou você segue, eu acabei sofrendo no final do vídeo do Dia das Mães, que acabou a bateria do celular que eu gravo com o celular do vídeo, eu acabei sofrendo uma queda com a XT empinando, treinando, Acabei machucando a mão, já tá sarando, ó. Já tá quase, já tá quase. Só que eu vou ter que acabar trocando meu guidão, porque meu guidão acabou entortando. Pessoal, mas muito obrigado por ficar até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Cabelinho, tá bom? Thiago TGS na trilha, seja mais bem-vindo. Seja mais bem-vindo. Ela <risos>